Comentários aqui no chat do YouTube. Boa tarde para todas e para todos. Vindas e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa Boa nossa live. Comentários de Manaus, aqui no chat do YouTube Brasil. 1. 9... 1. 822, Boa tarde para todas 2022. e para todos. É... Minus e sejam, sejam bem-vindos à mais, nossa live mais live edição é, do Pensar ao Essa nossa live está em o projeto Pensar Brasil. Boa tarde para todas e para todos. Nora, e sejam bem-vindos à mais uma edição do Pensar ao Rio. Essa nossa Lindo live está em projeto Pensar Brasil. Mil, nove, mil Mil, nove, 1822, Boa tarde para todas todos, Sim, é, nossa, e para todos. Ninos sejam bem-vindos a mais live uma, uma, uma edição do Pensar é, ao é, Rio. Essa nossa live no chat do Brasil. Mil, nove, 1822, Boa tarde para todas todos, Sim, é, nossa, e para todos. Ninos sejam bem-vindos a mais, mais, mais é, uma edição edição do pensar é, Alguém, né? essa essa nossa live semana no para pensar também. no Brasil mil nove mil oito boa tarde para todas é, e para todos é mil... nós... é um prazer recebê la aqui conosco mais uma vez eu que agradeço. Boa tarde a todos, o um prazer é meu poder estar trazendo uma contribuição enquanto professora da educação Básica. É, também está aqui conosco e é um prazer recebê-la. Nós estamos assistindo com ela há vários anos, se que aqui conversando com a gente. A professora Rosa que é da Unesp e é também presidente da Sociedade Brasileira de História e Educação, uma das nossas referências maiores em Educação no Brasil, é, também participa da tipo, organização do Portal do Bicentenário. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, é uma satisfação enorme estar aqui e a gente conversar de um tema tão importante. né? Saímos aí no, na segunda, falando sobre, comemorando a data especial da independência e podemos agora trocar um pouco de ideias sobre o tema e o bicentenário que vai ocupar nossas reflexões a partir de agora. E é também um prazer imenso ter conosco o professor Tarcísio Mauro Vago, é um dos professores do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, acho que é a primeira vez que ele está é o cara que comanda o programa de rádio, segunda-feira, a partir das oito da noite, ele quase precisa usar segurança quando sai na então vocês vão ver a carinha dele aqui hoje, muito bem-vindo, é um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco para comandar junto comigo esse bate-papo aqui do Pensar em Educação. Ei, Luciano, grande abraço para você, meu amigo, meu queridíssimo irmão. Ei, Rosa, que prazer te rever depois de tanto tempo. E é um prazer conhecer a Wanderleia e também o Frederico, que eu não conheço pessoalmente. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, com todos esses exageros que o Luciano acaba de dizer aí. Né? Mas vamos em frente, porque esse é o Luciano. Então, 7 de setembro é uma data sempre muito discutida. É uma efeméride utilizada para para marcar coisas. O próprio aniversário da Universidade de Minas Gerais, a qual nós, eu e o Tarcísio estamos ligados. E do 7 de setembro de 1927 para a cidade de Minas Gerais, que veio a ser depois a UFMG, a UFMG onde o Tarcísio comanda, também faz aniversário. Tarcísio, olha a importância do próprio Tarcísio, faz aniversário de assunto em torno da, da independência. Mas todos nós, a história social, cultural, política, é muito marcada pela presença e pela discussão sobre o 7 de setembro. E é claro que sempre emergem outras narrativas, outras formas de pensar. É, digamos assim, não há quem não tenha passado pela escola básica, pela escola pública, que não tenha. Dom Pedro sempre lá com fazendo dando o grito do IP, e essa, essa aquele quadro do Pedro Américo é marcante na nossa vida, assim como outros importantes da nossa história. 1922, arte moderna e tudo aquilo que tem em torno de 22 momentos, a criação de várias iniciativas. É claro que também ali a gente nunca pode esquecer a criação do Partido a, a ideia, a própria ideia da Associação Brasileira vem logo depois, enfim, tudo isso marca esses a minha geração e eu acho que aí Tarcísio Vanderléia a é, talvez participe comigo desses do Sesc Centenário, né? É uma coisa fundamental para a gente entender os festejos da ditadura em 62 em torno dos 150 anos do da, da... Como que a ditadura usou e abusou dessa referência, talvez muito próximo do discurso do Bolsonaro na última, né? o discurso do Bolsonaro não perde nada para aqueles discursos da ditadura de 1982. Agora ele é daquela aquele discurso é, que todos nós estamos fazendo tudo para é, entender, para desconstruir, para combater, apresentando outras narrativas essa perspectiva que a gente também queria convidar aí todo mundo a conversar no chat trazer comentários e tudo. Eu estava perguntando aí era para o Fred o Fred ele, como é que você está trazendo essa aí essa questão do sobre o grito dos excluídos Fred essa ideia grito, digamos assim, alternativa ao grito do Ipiranga. como é que você tem pensado isso e agora saindo da experiência de organizar a experiência do, do Grito. É, Luciano, antes de mais nada, eu queria mais uma vez parabenizar pela escolha, inclusive, do tema. Eu acho que você diz muito bem quando você diz da disputa por trás dos entendimentos, dos sentidos que se constroem para esse debate da independência. Eu acho muito feliz que o Pensar em Educação, Pensar o Brasil esteja é, se antecipando nesse debate do bicentenário, né? que acontece daqui a dois anos. É, espero que essas, essas iniciativas que Não, estão mais, sendo mais parabéns, tomadas é, possam reverberar para que a gente faça muito mais atividades como essa. Então, eu queria antes, primeiro é, dizer da, do acerto, da escolha do tema, do assunto e desse momento. O Grito tem tudo a ver realmente com essa história e com essa pergunta que você me faz, porque o Grito nasceu há 26 anos, ele nasceu em 95. Então, vejam bem, a gente estava ali no auge é, do início da aplicação da primeira onda do modelo neoliberal no Brasil, com o Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, né? é, que tem tudo a ver com esse debate nosso. né? O neoliberalismo é um modelo econômico que busca ser aplicado em quaisquer países, independente de se o país é uma ilha ou um continente, se tem riquezas é, é, ou se é pobre no seu subsolo, na sua biodiversidade se é industrializado ou se não é, o modelo é o mesmo, né? independente de, de para qual país é. Isso já demonstra que há, um, há muito pouco respeito pela independência dos países, quando você vê essa camisa de força do modelo neoliberal, que a gente assiste agora se aplicada novamente desde o golpe do impeachment de 2016, né? com Temer e a ponte para o futuro e com o Bolsonaro. E o Grito nasceu de um debate que durou dois anos no bojo da Igreja Católica, que tinha é, é, a seguinte pergunta, Brasil, é, protagonistas e alternativas? É, e o gesto concreto depois desses dois anos foi esse convite à mobilização popular, esse convite à luta de rua, às mobilizações de massa, é, nessa ideia de que a gente precisava... Colocar o povo brasileiro excluído, o povo brasileiro que não se via contemplado nessas políticas eh, econômicas, no modelo de desenvolvimento adotado ao longo da nossa história, né, dos nossos 500 anos, sempre de costas para o seu povo, em movimento, colocá-lo para participar. E eu acho que é muito interessante essa ideia da gente pensar que o Brasil ainda não se constituiu como um Brasil-nação como diria o Caio Prado Júnior, né? O nosso Brasil até hoje é o Brasil empresa, né? Um Brasil a serviço dessa economia internacional, a serviço lá de fora, que atende sempre aos ciclos econômicos mundiais, né? à Atre a divisão internacional do trabalho. Então, quando precisavam do pau do Brasil, a gente se voltava para isso, né? Quando precisavam do café para manter os trabalhadores lá acordados durante 12 horas de trabalho, 15 horas no processo de industrialização. Direcionavam nossa economia para essa produção do café, né? Quando precisavam de produção em larga escala do algodão para alimentar as indústrias têxteis nascentes na Inglaterra e na Europa, botaram o Brasil no ciclo do algodão. E agora estamos vendo novamente é, utilizarem do Brasil da mesma maneira, né? Na disputa geopolítica mundial entre China e Estados Unidos, a China tem saído na frente e dominado boa parte do de, de continente asiático, parceria com a Rússia, ali do leste europeu e outros territórios, restou aos Estados Unidos se voltar para o Brasil e agarrar isso aqui com mãos de ferro para não permitir a nossa independência. né? Então, eu acho que o debate do bicentenário e do 7 de setembro é, é muito oportuno. E acho que foi muito bem marcado, acho que é uma ótima fotografia do momento político do Brasil, quando a gente assiste no 7 de setembro um discurso do Lula na parte da tarde é, denunciando é, é, o desmonte nacional, né, a entrega das estatais, é, é, essa voracidade e esse atrelamento da atual política econômica e do atual governo federal aos interesses norte-americanos, um discurso de 23 minutos e depois um discurso insonso, sem graça, claramente... É, é, é, escrito por outra pessoa e claramente sem conseguir passar nenhum convencimento de verdade, porque destoa de toda a prática política do Bolsonaro, um discurso que não durou aí mais do que quatro minutos, né é, falando coisas estapafúrdias e, e, e absurdas. Acho que é uma boa fotografia desse debate que se iniciou no 7 de setembro de 2020 e que promete se prolongar até 2022 e se o povo brasileiro pegar as rédeas pela mão, quem sabe a gente não consegue reverter um pouco o caminho que essa história ela vai tomando, né? Vou parar por pois aqui. Querderi. Tem os demais. Eu me lembrei. Pois não. Me lembrei aqui da do período da abertura política, os anos de 85, 86, 87, que no 7 de setembro a gente ao invés de fazer o desfile, que era o comum, né? a gente foi para as ruas e, e enchemos as ruas, né? era uma forma, era uma expressão é, do 7 de setembro, nisso que você falou, né? da, da população na rua e a força política que aquilo teve, é, mostrando, utilizando o 7 de setembro de uma outra perspectiva, né? Uma outra leitura do que que poderia ser a independência como uma autoafirmação da democracia. Eu acho que o 7 de setembro é isso, né? É muito simbólico e há uma disputa pelo simbolismo, né? Até porque é um simbolismo que a gente aprende desde desde muito criança, né? Hoje desde a pré-escola, né? As crianças estão celebrando aí de alguma fazendo atividades em relação ao 7 de setembro, e a gente cresce com essa perspectiva, além de todo uma, um simbolismo, um, um imaginário que vai se construindo né, em torno é, também de uma afetividade, de uma identidade. Né? O Luciano começou a falar lá do modernismo, né? a questão da identidade ela foi muito problematizada né, em 1922, e, aliás, eu acho que é um tema permanente né? no Brasil e na, na nossa forma de pensar o país. Né? Então, é, essa coisa, o, Fre o Frederico, eu falo sempre. É Fred, é Fred. Ele foi apresentado mesmo. como Fred, aí tem dificuldade agora de falar. Desculpa, Fred. É, é Fred mesmo, então... pode ficar à vontade. O é, Frederico falou um pouco duas, três vezes aí sobre o bicentenário. E eu queria aqui marcar também, especialmente, que essa live está sendo retransmitida pela é, pré-estreia do canal no YouTube do Portal Centenário, que é uma iniciativa nacional de várias instituições, vários atores sociais e muitos pesquisadores, alunos, colegas da educação básica, para produzir conteúdos, editar conteúdos do Centenário laica, e né? um pouco essa disputa também pelo futuro, da, tá? no presente, né? Quer dizer, mas em torno sobre os projetos de futuro. E aí eu fico pensando, Vander, como que você, professora, quem está militando aí no ambiente escolar, já tem uma militância que propõe outros modos de pensar a própria escola, como que você pensa essa questão, por exemplo, do a gente está começando a discutir, tem muita gente discutindo. Voltando para esse tema, o portal do bicentenário quer enfrentar isso fortemente no Brasil. Eu fico curiosa. Assim, como que você tem pensado sobre como que esse tema tem tá atravessado aí, os seus pensamentos? Sim. Bom, é, eu acredito que a escola e a educação básica né, há muito já tem feito uma abordagem... É, não mais o ponto de vista da história oficial, dos vencedores, né? essa história branca, europeia e tudo mais, né? mas, entretanto, esses símbolos de heroísmo que ainda existem, né? insistem em estar presentes, e com o governo que nós temos, com certeza, eles serão reforçados até o bicentenário, eles precisam ser revisitados né? e não apenas ignorados. Muitas das vezes nós mesmos, professores, né? é, e já concordarmos da maneira como a história foi construindo isso, a gente ignora os símbolos, as datas e tudo mais. Né? Mas hoje é, é, nós estamos fazendo uma outra historiografia, uma outra linha de pensamento em que a gente acredita que essas datas precisam ser revisitadas. Isso porque é, nós vivemos um contexto de disputa de narrativas, é isso? Então, só que é uma disputa desigual, porque a narrativa do povo preto, dos negros e das negras, dos indígenas, são narrativas extremamente invisibilizadas nessa história. né? Então, seja na grande mídia, nas, nas próprias escolas, na academia, então é, é difícil né, fazer eclodir narrativas que mostrem o nosso povo mesmo. né? O Nosso povo, inclusive, que foi que não esteve presente no 7 de setembro de 1822. Né? Então, essas disputas é, é, de narrativas de eventos, além de, de trazer a construção de uma memória histórica que não diz respeito verdadeiramente ao nosso povo, ela vem invisibilizando tudo isso. Né? A gente tem clareza que esse processo de independência feito em, em 7 de setembro de 1822 ele foi por vias diplomáticas, foi assim, é, realizado né, pelos brancos escravocatas é, e comerciantes, aliados da coroa, então havia toda um, uma série de interesses ali por trás. Né? Mas é importante a gente destacar que, bem antes desse movimento, né, nós tivemos vários movimentos aqui no Brasil, com destaque aqui para nós em Minas Gerais, a própria Inconfidência Mineira, né? a Conjuração Baiana, que defendia, além da independência, o fim da escravização. E essas revoltas chegaram a existir na época, que buscaram não apenas a independência de Portugal, mas também a liberdade do povo negro escravizado. Então, essas questões elas precisam ser revistas, né? a escola tem que dar conta de fazer esse trabalho, porque, senão, a gente vai permitir que, daqui a um ano, a leitura que venha seja essa leitura do governo e com relação ao grito Fred eu me lembro há 20 anos né está fazendo 20 anos agora esse ano com o tema a vida em primeiro lugar né e há 20 anos nós estávamos lutando contra o pagamento né da dívida né então era a vida acima da dívida e hoje a gente vê essas políticas né essas necropolíticas que continuam matando a nossa população os nossos jovens negros periféricos os nossos sonhos né então, esse, esse debate sobre a vida, a gente continua ali é, em punhos, né, tentando resolver. Eu, eu acredito que é, o tema é muito importante, principalmente por isso. Pensar meu, é, o próximo ano, o bicentenário, ele tem que dizer respeito à nossa população, à maioria da nossa população, né? maioria que está colocada em condições de subordinação é, há muito tempo. Né? Então, eu penso mais ou menos isso. Eu gostaria de iniciar minha participação aqui nessa roda de conversa maravilhosa sobre um tema extraordinário e decisivo para nós, no momento em que nós vivemos. Mas quero primeiro recuperar a minha história escolar com o 7 de setembro. Como vocês estão aqui na sala e como as pessoas que estão nos acompanhando, eu participei de inúmeros desfiles de 7 de setembro. Eu fui ao desfile, inclusive, como Dom Pedro I, lá em Colatina, no Espírito Santo, em um desses 7 de setembro. Eu desfilei como estudante, eu desfilei como escoteiro, eu desfilei como atleta escolar, não é? desfilei, como eu disse, como... Pedro I, e mais tarde, no início da minha carreira, eu desfilei com turmas de colégios onde eu dava aula, organizando os desfiles, e depois também participei do 7 de setembro como resistência, como combate à ditadura, como lembrava Luciano, e mais recentemente agora no Grito dos Excluídos, né? tentando fortalecer o Grito dos Excluídos. Então, há vários desfiles, em minha memória, há vários desfiles de 7 de setembro aqui no meu corpo, guardados. E é importante a gente perceber como cada um de nós pode contar uma história do 7 de setembro a partir dessas suas diferentes participações. Este que foi... Pedro I, em um desfile lá na década de 70, outro dia participou do 7 de setembro é, no Grito dos Excluídos. O que se passa na história de uma pessoa, o que se passa na história é, do país. E quero compartilhar aqui com vocês, nessa nossa roda, para pensarmos também, ao longo do nosso bate-papo aqui, em duas perguntas fundamentais. Vanderléia eh, já tangenciou uma delas e podemos continuar a explorar, não é? Uma das, uma primeira pergunta é qual foi a independência que se fez, né? Em 1822, qual foi a independência que se fez? E esta se desdobra, né? Quem foi que propôs aquela independência de 1822? Quem propôs? E para quem propôs aquela independência de 1822? E quem se apropriou daquela independência? Quem ficou, de fato, independente a partir do 7 de setembro de 1822? Se nós tomarmos todas essas perguntas que reunidas dão esta, quem fez qual foi a, a independência? Que independência foi aquela? Essas perguntas todas terão uma resposta em comum. Não foi o povo quem fez, não foi o povo quem propôs, não foi o povo que se apropriou daquela independência e não foi o povo que ficou independente a partir daquele dia. E é claro que aqui precisaríamos também perguntar de que povo é esse que estamos falando. Né? Eu queria usar a imagem que José Murilo de Carvalho usa para o 15 de novembro de 1888 para o 7 de setembro de 1822. Parece que o povo, já lá em 1822, assistia bestializado a independência que se fazia sem a sua participação, sem o seu envolvimento. O que é interessante, então, perguntar a partir disso é que povo é esse que eu estou me referindo. Como disse a Vanderleia, eu estou me referindo ao povo indígena, foi convidado para o 7 de setembro de 1822, e nem para os seus eventuais desdobramentos. Eu estou me referindo ao povo negro, que não foi, não ficou e nem se apropriou de independência nenhuma. E só para dar um exemplo, a escravidão, que já estava com mais de 300 anos, em 1822, ainda iria formalmente até 1888. Não é? mais 66 anos de escravidão, que foi abolida formalmente, mas nós sabemos que temos escravidões e escravos e escravas entre nós em 2020, principalmente os povos indígenas, os povos originários e os povos negros que constituíram esse país, não é? e que hoje constituem 56,1% da população brasileira. Este povo é que não estava lá em 1822, assim como não estava no 15 de novembro, deixa eu consertar aqui, de 1889. Estava pensando na, na, na, na proclamação da República e falei o ano da abolição como não esteve em vários arranjos institucionais que constituíram o país. Então, um dado comum desses 198 anos, desde a independência e nos processos políticos, foi uma ausência da população, do envolvimento da população, para dizer este é um movimento que é nosso também. E aí é preciso, então, pensar nessa independência inconclusa e incompleta, porque nunca construída com a participação e a partir dos interesses das populações que constituem o povo brasileiro. Mas se é preciso perguntar quem fez aquela independência, e para quem fez aquela independência, é também preciso perguntar, há dois anos do bicentenário, qual é a independência que nos interessa? Quais são as lutas por independência que começaram bem antes de 1822, como Vanderlei estava falando? Os povos indígenas, os povos negros, que se reuniam já nos quilombos, em busca de liberdade, Sim. mesmo os inconfidentes, né? para que possamos perguntar qual independência nos interessa para construir daqui ao bicentenário e do bicentenário adiante uma independência de fato que seja nossa, que possamos chamar então... de nossa. Essa, essa é, acho que é uma coisa interessante, dentro das e aí das efemérides de modo geral, é que elas sempre a história e memória como uma coisa muito próxima, interligada, né? Então, se está chamando a atenção para esses vários aspectos. Lembrando, e aí é claro, a gente pensa, eu tô pensando no cenário da independência em 22 quando o cenário sucedeu também a uma pandemia, né? A pandemia da gripe espanhola e isso isso não é muito mobilizado né e eu estou falando dessa questão da memória eu tenho falado muito disso assim sobre a importância das memórias como que vai se construindo essas memórias hoje tem um discurso sobre a pandemia por exemplo a pandemia é muito democrática né assim a pandemia é democrática de todo mundo então já imaginaram se se passa para o uma memória da pandemia como sendo democrática, um pouco aquele discurso como o Bolsonaro retomou do mito das três raças, da integração, da democracia, quer dizer, essas memórias eu acho que é muito a gente discutir. né? Aqui no chat as pessoas estão comentando, né? a Cíntia comentando ao meio a interpretações do Brasil e a importância da gente se unir, Aí também chamou a atenção para essa questão do, do, do discurso, né? emsoço de um certo sentido, mas ele tem um claro o discurso do Bolsonaro, né? ele retoma. E a é Fernanda perguntando que, que caminhos vocês apontam para o desafio de desconstruir essas concepções a partir dessa perspectiva colonizada. Como a gente pode então, retomar essa Eu acho que essas perguntas também são super interessantes para a gente pensar é, nessa ideia de que, olha, não está terminado, né? é possível que a gente faça, é importante que a gente faça alguma coisa, inclusive em relação ao bicenário, mas não ao Centenário daqui a dois anos. E, e eu sempre lembro, é, daqui a dois anos, no interior da disputa presidencial, né? nada melhor para a explosão de uma de perspectiva não sei como é que vocês estão pensando isso para mim dá um frisson o bicentenário vai ser comandado por esse governo autoritário racista machista né? e tudo, homofóbico e no interior da disputa presidencial, vocês já pensaram nisso? o que, é que vai ser é 7 de setembro agosto de setem... agosto de mil... 2022 Eu já pensaram será agosto de 2022, setembro de 2022, tudo isso. Eu não sei se vocês já estão parando para pensar isso, mas eu acho que já, já de antemão me dá, sim. Ô, Luciano, é, eu fico pensando assim, é, nós sim. penso que a, uma das grandes contribuições do, do nosso portal, né, que a gente está sonhando junto, aí do portal do Bicentenário, é justamente provocar todas essas discussões. Eu acho que é uma discussão que vem ao encontro do que o Tarcísio estava falando, né? de pensar essas revisões que já foram feitas, a Inderléia também já comentou, né? já temos uma produção imensa de acúmulo de conhecimento histórico revendo como aconteceu e os interesses em jogo a, as implicações da independência, a produção, a construção da nação e da identidade. Então, eu acho que isso é uma, uma contribuição interessante, porque o portal, é, a grande pretensão do portal do bicentenário é justamente atingir é, a educação básica, é, milhares de alunos, professores né, e a comunidade em geral. Mas também, na direção do que o Tarsi estava falando, a independência é um, é um bom pretexto para a gente pensar o futuro, né? é pensar o que nós queremos ser. Quer dizer, mais não é que é mais, mas assim, o fato da gente... É, é uma, fala, uma fala inicial do Frederico, é muito importante discutir a independência, é nossa nação, é, é algo que a gente precisa falar, a gente precisa... É, discutir amplamente, de forma democrática e de forma bem cidadã. Não é um discurso só de iniciados e nem dentro da escola, é um discurso social né e político, obviamente. Né? Ele, ele é, perspassa todas né? essas, essas dimensões. E aí, discutir essa independência inconclusa, Tarcísio, é, nem acho que ela algum dia será concluída, né? Mas é na perspectiva de que futuro queremos. Isso. E acho que esse momento é fundamental, né? De pensar que país é esse que estamos vivendo agora e qual que a gente está projetando num futuro próximo, não é nem um futuro tão distante, acho que é um futuro próximo, porque as eleições marcam, demarcam, essa possibilidade de um futuro mais próximo, né? Então, nós temos que fazer uma discussão política da independência como é, o que a gente espera que o país seja, e que essa exclusão que foi tão é, gerada, ou de certa forma reafirmada na independência, ela seja amplamente debatida. Posso comentar uma coisinha da fala da Rosa? É, eu estou vendo ali que a Vanderlei também está querendo dar os pitacos dela sobre, sobre esse assunto. É, rapidinho, Vanderlei, já te, já te passo a palavra. É, tem a ver com a fala da Rosa, mas também tem a ver com a fala do Tarcísio, do, do, do Luciano e da Vanderlei anterior. Assim. Eu acho que tem toda uma preocupação nossa com daqui a dois anos com o bicentenário conduzido por um governo é, com caráter neofascista né? e que busca instaurar na sociedade, inclusive. É, pensamentos neofascistas, pensamentos de intolerância, de desrespeito e antinacionais, inclusive, né é, ainda que mobilizem sentimentos nacionais para se instalar. né é, Então, tem essa preocupação, e essa preocupação é, é importante a gente dar relevo para ela. É, no entanto, eu acho que o tamanho da derrota que nós sofremos, que o povo brasileiro sofreu, que nós estamos assistindo, o tamanho do domínio que nós estamos submetidos e que levaram ao golpe do impeachment de 2016, não é qualquer derrota. Não é uma derrota que se revirta facilmente. É, eu acho que a gente está assistindo uma unidade da classe dominante brasileira, da, da burguesia nacional, é, em aliança com os interesses internacionais, que estão demonstrando pouca fissura um alinhamento muito grande com os interesses dos Estados Unidos, sobretudo, o que torna mais difícil a nossa vida. E, por outro lado, eu acho que há uma um déficit organizativo do povo brasileiro, da esquerda brasileira, em termos de capacidade de capilaridade, de de, de de capacidade de mobilização social, de elevação do nível de consciência do nosso povo, né com o perdão da expressão, é que a gente precisa pensar numa perspectiva no mínimo de médio e longo prazo também, sem, sem prejuízo de pensarmos no curto. né? É, ou a gente faz isso, ou a gente talvez esteja fadado a não não, não dar os passos necessários para su, superar a atual situação. Se a gente acha é, começa a achar que é um horizonte eleitoral, esse horizonte que se apresenta para nós a cada dois anos resolve o nosso problema, a gente está sempre incorrendo é, no, em erros do passado que não fizeram com que a gente alcançasse a verdadeira independência, sabe? É, eu tenho essa preocupação. E aí, respondendo à pergunta do Tarcísio sobre que independência é essa que nós queremos, claro que a pergunta dá para complexificar bastante a resposta, mas eu daria uma centralidade para a resposta. É aquela independência que coloca no centro... A soberania popular. E aqui, por soberania popular, é, eu estou chamando a atenção para uma palavrinha do lema do grito desse ano, que é, é Basta de miséria, preconceito e opressão. Esse é o lema. Queremos terra, teto, trabalho e participação. Eu acho que o centro é essa palavrinha, participação. A gente precisa quando fala de soberania popular e quando fala de independência, entender que a gente só vai alcançar essa independência, a gente só vai reverter esse atual grau de opressão, de miséria, esse projeto colonizador que nós estamos submetido, quando a gente conseguir promover a participação popular, quando o povo se impor, quando o povo assumir em suas mãos a sua história, que está longe de ser a realidade que a gente assume a gente assiste e mesmo os governos progressistas que nós tivemos no período recente os dois mandatos do Lula é, o primeiro mandato da Dilma né porque o segundo não existiu é, eles não tiveram essa preocupação né de promover essa participação nesses termos e eu acostumo inclusive a afirmar que eu acho que uma importante chave de leitura para entender o golpe do impeachment de 2016, eu estou sempre voltando nessa data fatídica, né? É, é menos, a, menos apenas uma leitura do que havia ocorrido em termos de projeto econômico, de políticas sociais, de retirar 40 milhões de pessoas da miséria e muito mais. Os riscos que estavam colocados caso aquela perspectiva de projeto de sociedade continuasse. Ou seja, era muito mais um temor da, possi da possibilidade de que viesse a acontecer no Brasil reformas estruturais. Porque, quando a gente fala de dependência, nós estamos falando de um clamor por reformas estruturais, que democratize o saber, que democratize o acesso à cultura, que democratize a riqueza, que democratize a terra, que democratize o solo urbano, que democratize tudo, né? que democratize o nosso país, que democratize o poder, que democratize a política. Nós estamos muito distantes dessa perspectiva. E aí a gente entra, então, a primeira palavrinha-chave que eu queria chamar é essa ideia da participação e da soberania popular como resposta para que independência nós queremos e para e como forma de inclusão desses que estão excluídos como bem colocou a Vanderléia e que sempre foram excluídos ao longo desses 200 anos e a segunda palavrinha mágica chave de leitura que eu acho para a gente fazer esse debate é o debate sobre projeto de sociedade projeto de país um debate que está muito distante hoje mesmo da academia mesmo da esquerda brasileira né é, como diz um grande pensador aí é, carioca, não vou mencionar o nome dele aqui agora. É, o Brasil está num voo cego. Já há muitos anos está num voo cego, sem clareza de, de, de pensamento estratégico de, de Brasil nação que nós queremos ser, né? Sem se colocar e e, e a política do Bolsonaro e da política que vem desde de, de, do Temer, é uma política que nos coloca ainda mais em voo cego. E, pior, ela solapa as bases que poderiam nos colocar, no, nos garantir um projeto de desenvolvimento, nos desindustrializa, ataca a ciência, ataca a educação, né? é, é, é, ataca as bases nacionais de desenvolvimento é, com a privatização de grandes empresas estatais que são fundamentais para esse projeto de nação, né? Petrobras, Eletrobras, BNDES, os bancos estatais de modo geral. Né? Enfim, então, eu queria fazer esse destaque aí para essa centralidade que tem quando a gente discute dependência, essa discussão de participação, soberania popular e é, projeto de sociedade, né? projeto de país que nós queremos. Eu queria passar aqui a, a, a fazer uma ponte para Vanderleia, mas eu queria também dizer para os internautas que aqui hoje em casa aconteceu esses problemas. Eu estou com dois computadores, estou com um celular, a lâmpada que estava aqui na minha frente desligou. É, então tudo isso acontecendo nesse tudo junto e misturado. Então o meu microfone estava ruim, o Thiago está me avisando. Então, é, essas coisas que a gente faz aí do trabalho remoto e ah, vamos para frente. Então, fazendo aí a, a ponte para Vanderlei, que estava doido querendo falar, mas eu estava eu incomodado com isso aqui, queria falar um pouco sobre essas circunstâncias aqui, é, que está ficando escuro, a lâmpada não dá, essas coisas da gente fazendo na, nas novas circunstâncias. Vanderleia, por favor. Ô, Luciano, e aproveitando a sua deixa, o Tiago está aí no chat, aí, ó, você está vendo as perguntas aí que eu estou colocando? E o seu microfone melhorou bastante, viu? Não está não tá picando mais, não. Ah, que ótimo, que ótimo, que beleza. Hein? Então, vamos lá. Vamos lá, o microfone melhorou bem mesmo. Pois é, é, é pegando o gancho aí, né? do que o Fred disse, né, a questão da participação é fundamental. E nós temos visto isso, principalmente no último mês aqui, né? Quando a população toma consciência da importância que tem determinados fatos e a gente dá conta de mobilizar, eu estou falando isso por causa da aprovação do Fundeb, com o CAC, né? Que é o curso de qualidade. Que é a garantia, pela primeira vez na nossa história, de uma, uma medida de cunho civil, né? A gente conseguir colocar o Fundeb, né, que é toda a discussão da educação básica, do financiamento da educação básica, do pagamento de professores, do insumo, do investimento em laboratórios e tudo mais, nós conseguimos colocar na nossa Constituição. Então, isso foi uma vitória é, fora do comum, né? Acho que acredito que a educação básica ela tende a melhorar muito, né? Mesmo porque os valores vão aumentando. E foi fruto da participação. O povo abraçou a ideia, as hashtags e tal, e conseguimos essa aprovação. E, por outro lado, nós também tivemos muitas perdas também, né? principalmente agora com a reforma é, é, da Previdência do governo Zema, né? que ataca principalmente as professoras e professores, todo o serviço público. Eu tô falando disso porque isso diz da nossa participação. Essas questões, elas nos atingem diretamente. Então, qual é a independência que eu quero, né? nos gritos que nós demos no dia 7? Né? A gente quer qualidade de educação, a gente quer ver as mulheres negras nos diversos espaços, né? e aí, se a gente não der conta de acompanhando essas questões que vão acontecendo, a gente vai se perdendo. Né? Eu costumo muito conversar com meus estudantes e para tentar é, é, conversar com eles no sentido de por que, que a gente comemora o 7 de setembro de 1822 e ignoramos os 2 de julho de 1823, né, que é quando, na verdade, a independência aconteceu, porque foi quando as tropas portuguesas finalmente foram expulsas do território brasileiro. Né. Essa história, que está carregada de mulheres que lutaram lá, tanto para comprando a liberdade dos, dos seus companheiros, dos seus filhos, né? essa história não é contada. Né? E aí os meninos costumam perguntar, mas por que, que se isso aconteceu? Porque eu falo, existe todo um processo. Né? É, havia um interesse ali muito grande que essa história fosse invisibilizada. Agora, para a população participar, nós temos que contar essas histórias, é, não apenas nas escolas, mas em diversos lugares por onde a gente anda. Eu gosto muito de falar da conjuração baiana, da, da revolta de bull também foi com a revolta de búzios né é porque ela teve todas as suas lideranças negras mortas ela né? na praça da piedade em salvador e com os corpos expostos aquilo ali é um, um, um sinal né que que, que naquela época para mostrar o povo é, é o povo negro para as pessoas negras escravizadas é, e aqueles que eram a favor né tanto da, da, da independência quanto da, da da, da, da liberdade também né, das pessoas negras escravizadas, era para dar um recado, não façam isso e tal, tal, tal. E, então, por isso, existe todo um contexto que, ao mesmo tempo que a gente dá um avanço, eles querem retirar três, quatro. Né, e nós vivenciamos isso ainda hoje. Né, e se a gente trouxer o contexto que a nossa independência ela não foi revolucionária, né, alguns historiadores que até foi um golpe mesmo das elites, sobretudo do Rio de Janeiro e tal. É, é importante dizer disso para dizer que criou-se, né, o que já está posto para nós, o Estado, né, o Estado enquanto pessoa jurídica e tal, né, mas não criou-se a nação né, nós, naquele contexto. E em algumas situações ainda hoje, o nosso território ele é fragmentado do ponto de vista da construção das identidades, dos laços, históricos e culturais, né? a gente vê o que tem acontecido hoje, principalmente diz respeito à cultura afro-brasileira e indígena, né? a demonização de alguns aspectos dessas culturas, a gente vai ver como que a gente ainda é fragmentado em alguns, é, alguns aspectos nesse sentido. Né? Então, naquele processo, nós tivemos costureiras, esposas, mães, mulheres negras é, ganhadeiras que trabalhavam muito né, nesse processo. E hoje nós temos essas mesmas figuras que estão lá trabalhando dentro desse processo. E aí me chama a atenção quando o Luciano falou da questão, até é, foi nesse momento mais que eu esqueci, a questão do vírus, né? do Covid-19, ser é democrático, a gente sabe que não é, mas é, é, tem se criado essa narrativa. Né? A história oficial ela quer criar essa narrativa. E a outra situação que nós temos que impedir, porque as principais vítimas têm sido as mulheres, e as mulheres pretas, né? a grande maioria. Tanto que, no início da pandemia, a classe mais contaminada era A e B. Passou a metade agora, já nesse ciclo que a gente está vivendo, a classe mais contaminada é a classe C e D, e quem está morrendo é a classe D, né? a maior ah. parte. Né? Então, essas questões, a gente não pode deixar essas narrativas ir devorando né? as marias é, Felipas, a Joana Angélica, a Maria Quitéria, foram mulheres espetaculares na nossa história, e que eu, no meu curso de história, eu nunca tinha ouvido falar delas. Né? Eu nunca tinha ouvido falar delas e de outras, né? E, e principalmente agora na academia, que a gente vem resgatando os nomes, né? Então, e a história, e as trajetórias, e a luta. Então, é disso que a gente está falando. Participação é necessário, mas cada um de nós tem que assumir os as compromissos, a responsabilidade e dar visibilidade a toda essa situação, inclusive não permitir que a narrativa da democracia do vírus seja a marca, né? inclusive do ano que vem, né? do próprio processo que a gente vai viver. É isso. Então, tem várias. Antes eu vou passar para o Tarcísio aqui, fazer ponte para o Tarcísio. Eu estou aqui fazendo ponte, viadutos, tá? tá. É, mas é que em várias pessoas falando, por exemplo, a Adriana fala do. Pensar em novos moldes, Adriana eh, Silva, né? A própria questão da escravidão. O pessoal do estágio, a coordenação de estágio fala dessa questão de, de como que a, a direita acha que quem não, eh, quem da esquerda que não é patriótica, né? Então, como desconstruir esse tipo de ataque? É, tem a discussão, aí duas pessoas fazem essa questão da participação, com a qual a Anderlea fechou um pouco aí também a, a intervenção dela agora, que é isso, quer dizer, a, a importância fundamental da participação é, e como a gente pode pensar, participação depende do governo, o Marcelo pergunta, né? participação depende do governo, depende da emancipação popular, tem uma, uma expressão aqui que o Maurício Santana chama a atenção, parodiando, parodiando o poema de, do Brecht, cada página que vitória, quem cozinhava o banquete, a cada quatro anos, um grande, grande nome, quem, quem, pagava, quem pagava a conta. Tantas histórias, tantas questões. Então, isso vem lá também do, do, do portal, do canal portal. Então, essa questão da participação é um tema que a gente precisa debulhar mais, né? Eu também não estou oferecendo temas para o Tarcísio, que já, tem, já os tem muito, né, é, Tatar? Eu, eu, eu penso que esses são temas que estão intrinsecamente relacionados à pergunta que independência nos interessa. Porque a independência que interessa a, aos que sempre mantiveram o poder está aí, essa independência dos 200 anos Daqui a, a, a dois, né? em 2022. Agora, é, podemos fazer um trocadilho com o famoso grito do Ipiranga, de independência ou morte, para um que estava numa charge, se eu não me engano, do Aroeira, no dia 7 de setembro né? que era dependência ao norte. Então, tudo, quando se fala do governo como, como possibilidade de abrir a participação da população, bem, nós temos que perguntar, então, quem governa? Quem governa o nosso país? Formalmente, nós sabemos. Quem governa é o presidente eleito, sabemos como, em 2018. E ele está para completar a primeira metade do seu mandato. E, com tudo o que aconteceu nessa primeira metade, é de se perguntar o que faz metade da população brasileira apoiar este governo. Os índices de popularidade dele são altos. Sabemos também vários motivos. O último agora é o auxílio emergencial, que nem era uma proposta dele, era uma proposta da oposição, porque ele não queria, queriam de R$ 200. Reais, né? Quem bancou o auxílio emergencial de R$ 600 foi a oposição. Mas a nossa oposição também, a esquerda brasileira, está com dificuldade de produzir e manter a sua narrativa. Tanto que quem faturou o auxílio emergencial foi aquele que era contra o auxílio emergencial, o presidente da república. Mas a pergunta que o Chomes que nos faz, ela é decisiva. Ela é decisiva. Quem governa hoje um país? No, no nosso caso, o nosso país. É o governo eleito? Ou são as grandes corporações que impõem a sua agenda? Todas as vezes que nós tivermos um governo que não passa de testa de ferro das grandes corporações, a participação popular vai ser mínima, vai ser nenhuma, se depender da iniciativa do governo. Evidentemente, tem as nossas iniciativas, e aí o grito dos excluídos é, é a nossa possibilidade de ocupação dos espaços públicos. Mas hoje, quem governa os países, no plural, os países, são as grandes corporações. Eles podem fechar o nariz para Bolsonaro, mas eles amam Paulo Guedes, amam a agenda do Paulo Guedes. Então está ótimo. As barbaridades cometidas pelo Bolsonaro são esquecidas, porque a agenda econômica desejada pelas grandes corporações está intacta, aliás, está avançando. Avançando. E, neste caso, é difícil se falar em soberania quando, de um lado, as grandes corporações impõem a sua agenda e quando temos um governo que assume publicamente e de forma humilhante ao país a sua subserviência ao governo dos Estados Unidos, que é o mais ultra-direita dentre os ultra-direita governos norte-americanos. Quer dizer, nós estamos com um governo declaradamente assumidamente submisso, subserviente, ajoelhado diante do governo Trump. Observem o dia de hoje, hoje, 9 de setembro de 2020, o que se passou no Brasil pela manhã e o que está se passando nesse exato momento em Buenos Aires, na Argentina. De manhã, nós temos uma revanche da Lava Jato ao discurso do Lula, diante de ontem, e a punição ao Deltan Dallagnol, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Qual foi a, a vingança do Marcelo Bretas, do juiz? Mandou invadir como nunca houve a invasão de escritórios de advogados no Rio de Janeiro a pretexto de uma é, operação de oito anos atrás. E o que se passa hoje na Argentina, uma semana depois do presidente Alberto ter decretado a taxação das grandes fortunas é impressionante. É impressionante. Uma semana depois do presidente da Argentina, que é de centro-esquerda, ter decretado a taxação das fortunas, estamos com levante aparentemente da polícia militar. Mas é claro, quem pegou a manchete do Clarim é o Clarim. No domingo, viu? A manchete era 10 anos de retrocesso. Quando um presidente propõe o que é justo, taxar os ricos para bancar o custo da pandemia. No Brasil, nós tivemos 40 bilionários que ficaram mais bilionários ainda nos últimos cinco meses, quando nós estamos aqui diante da morte. 130 mil pessoas mortas. E tem 40 pessoas que ficaram mais bilionárias ainda. Mas não se pode falar de taxar fortunas. Então, a soberania do país está, evidentemente, é, é, é, vinculada a quem mantém o governo. Os governos populares de Lula e Dilma eram mantidos, em alguma medida, com a participação popular. Mas também houve uma negligência dos partidos de esquerda com os movimentos populares, com o envolvimento dos movimentos populares. Na hora do golpe, cadê o povo na rua para defender o governo? Não havia povo também aí. Né? Então, a pergunta que independência nós queremos, que independência nos interessa, tem a ver com a pergunta quem governa. Hoje, quem governa o nosso país e governa outras grandes nações são as grandes corporações. Quando se fala de crise do capital, eu, sinceramente, que crise do capital? Eu fico me pensando, o capital não está em crise coisíssima nenhuma. O capital está em permanente reorganização das suas forças. Permanente reorganização. Eu ouço falar de crise do capital há 50 anos, Crise que não acaba do capital. Por que, que não acaba? Está sempre se reorganizando e definindo a agenda política dos países. Portanto, democracia aviltada. Por que democracia aviltada? Porque o povo, o tal povo, não consegue definir mais a agenda política do país. Em um país que o povo não consegue apresentar, participar da agenda política, é excluído da agenda política e eleger os representantes de dois em dois anos, de quatro em quatro para alguns cargos, não é? e de quatro em quatro para outros cargos, por isso que dá de dois em dois anos, sempre tem eleição a cada dois anos, não é suficiente, nós já vimos isso. Eleição por si só não é suficiente se não houver a retomada de uma educação política permanente em diálogo permanente com os movimentos sociais. A esquerda saiu da periferia, perdeu a periferia. E aí? Quer dizer, nós estamos numa democracia sem povo. Uma democracia sem povo é uma democracia mentirosa, artificial, de araque. É por aí que eu considero que nós ou mobilizamos a população para, além das eleições, não cair nas armadilhas que nós caímos, além das eleições, a organização nas escolas, nas organizações de bairro, nos sindicatos, em todas as instâncias da, da sociedade civil, para, de novo, de novo, recuperar, construir e manter o protagonismo das populações organizadas na definição das políticas públicas. Ou isto, Parece ou é esse monte que nós estamos assistindo permanentemente. Que Eu fico pensando é, é, como essas questões levantadas pelo Tarcísio se articulam com aquela, digamos assim, aquela preocupação e agenda do Fred e que está posta é, também, acho que, nos nossos horizontes, que é o, é o o curto prazo, né? É como conjugar também ó, a preocupação do curtíssimo prazo. Eu, eu particularmente, estou preocupado e a gente está fazendo intervenção coletiva coletivo na, inter... na eleição agora. Nós temos eleição daqui a dois, três meses e é preciso disputar essas eleições. Então, a gente está organizando é o curtíssimo prazo. A gente está falando no curto prazo de 2022. Mas como prospectar também, pensar nas dificuldades, estou pensando nas universidades, né? Você convida os colegas da universidade para fazer coisa, para tá todo mundo cansadermo, reitores não tem dinheiro, todo mundo, né? A gente estava conversando um pouco nervosa antes, sem, sem dinheiro da universidade, as coisas. Quer dizer, como, no meio desse universo todo e dessas dificuldades todas, conseguir pensar né, para frente? Lembra quando nós começamos o projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil, que já anunciava em 2006, 2022, as pessoas achavam que a gente era louco, né? Como é que é 15 anos, 16 anos antes vocês começam a pensar na... Quer dizer, passou. Claro que naquela época a gente não imaginava essa desgraça. Todo mundo falava, quer dizer, era um pouco céu de brigadeiro, né? Vamos avançar, avançar e claro que não avançamos a um grande retrocesso, e tudo. mas, de todo modo, essa capacidade de, de pensar o futuro mesmo, né? curto, curtíssimo, curto. Como pensar isso? Fico pensando Rosa, Derleia, Fred, vocês, nesses universos que atuam, como, como pensar nessa né? perspectiva que o Tarcísio fala, que articula aí várias questões, mas o curto, médio, longo prazos como que isso vos aparece assim como com possibilidade também de, de pensar ações, né? Posso ir, Rosa? Aqui, Vou, é, pode? É, é que eu tô, eu tô respeitando aqui a ordem aqui do bate-papo aqui. O bate-papo é completamente. <risos> Não, eu vejo, Luciana, é, é muito difícil, porque essa participação, a garantia dessa participação ela não é algo que a gente... Eu acho que é uma conjuntura que leva a isso. Né? Esse momento, por exemplo, é um momento muito desmobilizador, em todos os sentidos. É, ele é desmobilizador na universidade, ele é desmobilizador da perspectiva da organização social, apesar das redes sociais, mas a gente percebe um, um impacto né, dessa desmobilização pela crise, pela tragédia sanitária e tudo. Então, eu, eu sou uma pessoa mesmo, meio do otimismo, o pessimismo aí na, né, na razão e o otimismo na vontade, como o Gramsci dizia. Né? A gente faz e vai caminhando e, naquilo que a gente consegue fazer e dentro do, do que a gente tem. Por exemplo, essa organização, essa educação política, né, ela hoje está... Nós avançamos bastante, Tarcísio, mas também retrocedemos um bocado. né Quer dizer, quando a gente tem a escola sem partido e o temor que os professores estão, nós de vermos nossas, nossas aulas gravadas, a exposição que isso né é, eu acho que é é bem o retrato né, de como as forças conservadoras foram tomando espaços até parece que articulado né mas é foram tomando espaços espaços e agora a gente tem que fazer um tremendo esforço dentro daquilo que a gente consegue fazer também porque é, essa articulação é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, é um pouco o nosso dia a dia no cotidiano, que a gente atua, das possibilidades que a gente tem, né? mas de entender também. É, é, eu acho, sabe, Fred, que a entender o que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, é importante. E isso a universidade tem o papel. É, eu acho que isso, não só a universidade, mas a universidade ela tem esse papel importantíssimo de ajudar a refletir e entender, porque não é fácil entender tudo isso. Né? Porque se nós tivemos 30 anos de luta democrática, que era a direção, era essa, a gente achava que não teria retrocesso mais. A gente só ia avançar daqui para frente. Né? A gente não via, eu pelo menos não via que esse retrocesso poderia ser tão rápido, né? E tão ah, chapante assim, né? Tão forte. Então, hoje eu vejo assim, a gente precisa entender onde estamos, por que estamos e fazer uma reação mobilizada dentro dos espaços que a gente tem. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que tem algo importante que você falou aí, que Luciano. Os, é, Tarcísio também trouxeram agora nas últimas falas, que eu gostaria de comentar. É, nós estamos vivendo um ciclo da esquerda que se iniciou nas, nos anos 80 e que é muito marcado pela conquista da derrota da ditadura e pela Constituição de 88. E a esquerda acabou conformando um pensamento é, pós-queda do muro, de Berlim, pós-queda da União Soviética e, e pós-derrota da ditadura, que acabou criando ilusões democráticas, ilusões com a democracia é, formal brasileira, é, ilusões que não se alicerçam no conhecimento das ciências sociais produzido no Brasil. Se tem um traço comum do pensamento social brasileiro, que vem ali com Caio Prado, com Celso Furtado, com, mesmo com Darcy Ribeiro, um pouco menos com Darcy, mas com Darcy Ribeiro, sobretudo Florestan Fernandes e outros, é a ideia da contra-revolução permanente por parte da nossa classe dominante. E a ideia de que sempre que se liga a chavinha do desenvolvimento no nosso país, é, quem dirá a chavinha da democratização? As nossas elites desligam a chavinha das instituições da República. E foi isso que a gente assistiu novamente acontecer em 2016. Essa, a chavinha das instituições serem desligadas porque se ligou a chavinha do desenvolvimento e se ameaçou a ligar a chavinha da participação. É... Por que estou trazendo isso à atenção nesse momento? Porque um conjunto, um leito histórico do pensamento social brasileiro, um leito histórico do pensamento da esquerda brasileira, é... denunciava, desde o início dos anos 2000, que nós não vivíamos... Aquilo que o Luciano falou, que, que, que, que, que se tinha a sensação que vivíamos em 2006, quando lançou o Pensar em Educação Pensar do Brasil, essa ideia de que seria só daí para frente. Pelas estruturas sociais brasileiras e porque a nossa classe dominante é completamente subordinada a esses interesses internacionais, Darcísio, tá, não é só as multinacionais, o capital financeiro internacional que manda ele é associado aqui a uma burguesia interna, que não tem um projeto nacional. Está certo? Justamente por conta dessa associação, essa burguesia, historicamente, sempre quando vê seus interesses ameaçados, ela rompe com as classes populares e ela se vincula aos interesses internacionais. Havia muita leitura no, no, no interior da esquerda de que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria e de que nós deveríamos preparar para que, quando esse momento chegasse, nós tivéssemos capacidade de resistir a essa contra-revolução permanente. Esse momento chegou e nós não tivemos capacidade de fazer essa resistência. E sofremos uma derrota que nós temos chamado de uma derrota estratégica. Ou seja, não é uma derrota tática, não é uma derrota conjuntural, como muitos achavam que foi o golpe de 64, que duraria um ano, dois anos, quatro anos e se chamariam eleições. Não, durou 21 anos. Não estou dizendo que 2016 vai durar 21 anos, mas pode durar. Pode, pode durar. E, por isso, eu chamo a atenção sobre a importância de um olhar para o longo prazo. E aí, Rosa, o que eu quero dizer é assim... É estamos todos cansados porque estamos enfrentando uma blitzkrieg, né? Um ataque pulverizado em todas as frentes. Se a gente simplesmente se dispersar em todos esses, esses ataques e não conseguimos fazer com que essas várias lutas convijam para uma construção que fixe uma meta síntese, que é, eu vou chamar essa meta síntese aqui porque estamos ao vivo e eu não posso falar com todas as letras, qual seria essa meta síntese? É que é quem cuida da independência, gerar os cuidadores da independência verdadeira, da independência definitiva, da libertação nacional, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, mesmo que venham nós venhamos a retomar o comando, eles vão novamente buscar desligar as chavinhas das instituições da República. Isso quer, saber, isso quer dizer, gente, perder ilusões com uma democracia que é republicana, com as instituições da República, como se o nosso judiciário fosse possível de ser, dentro do capitalismo, democratizado. Vocês estão entendendo? Como houveram ilusões no período anterior? E por que, que eu acho que houve aqui um comentário do Marcelo Gomes, né? e que eu acho que o Tarcísio reverberou, e o Luciano também, que diz assim, é, mas será que compete aos governos promover a participação e a ser uma, ou, ou competiria pro, ao próprio protagonismo popular? É óbvio que é o protagonismo popular que tem que ser o sujeito da história. Agora, quando a gente tem governos populares, eles têm o papel também de promover a participação. Vejam que mesmo outros países que sofreram um golpe aqui na América Latina ou que estão em vias de sofrer, ou que estão sendo ameaçados por golpe, como é o caso da Venezuela, mas também tem o caso da Bolívia, tem o caso da Argentina, tem o caso do Chile e outros, eles, ainda que, de, que depois de uma derrota, eles, em termos de organização popular, consciência política e capacidade de luta, eles estão no nível mais avançado do que os governos progressistas que nós tivemos no Brasil deixaram o país. Vocês entendem? O Brasil, nesse aspecto, organização popular, consciência política, formação política e capacidade de luta, nós podemos dizer que, dos, avaliando em conjunto os governos progressistas que tivemos nos últimos 20 anos na América Latina, fomos os que menos avançamos por uma escolha que tem a ver com todo um projeto que achava possível que o reformismo ad eterno nos levaria à, à, à democratização do país. É, então, tem limites, né? O, o, o reformismo sem reformas, ele coloca limites muito claros na, na na formação social e econômica do Brasil. Então, o que eu que chamar a atenção para é finalizar... Que... É, é, só para finalizar é, é, é essa palavrinha quando quando quando a gente fica com dificuldade de, de, de, de, de pensar assim bom mas como é que faz para olhar para o longo prazo o que que é essa questão de trazer o longo prazo para o imediato é, é saber que nós precisamos da mesma maneira que eles cuidam da contra-revolução nós precisamos de cuidar de quem constrói a nossa independência Saber que a gente precisa acumular forças para esse longo prazo, ainda que no momento a gente esteja na defensiva e na resistência. O momento é de defensiva, o momento é de resistência, a capacidade de ação está do lado de lá, nós estamos muito mais tendo que reagir, mas ainda assim é possível, desde que e aí sim a, a, a universidade tem muito que contribuir. Agora, cá para nós que a, também a universidade foi muito é, foi muito bombardeada com linhas de pensamento é, que fugiram dessa centralidade que fugiram dessa dessa centralidade vamos ouvir um pouquinho a é isso Estou se interrompendo, Zé, mas é porque o nosso tempo caminha para o final e eu queria ouvir a Vanderléia antes da gente fazer uma rodada de. de final. Tá, ah, tá certo. Bom, então. Vanderleia? Está é, me ouvindo? Está, né? Bom, então. Sim, é, sim. Pensar. É, é... Teve duas questões que foram postas né, lá atrás. Né? É, uma é essa, que o Fred acabou de se remeter a ela, né, que a questão que depende da parte do governo, né? a parte da participação popular. Acho que ele já colocou de maneira bem clara né, do quanto é importante e de que esses levantes eles não dizem respeito ao governo, né, diz respeito às nossas lutas, às nossas causas. mesmo, né. Então, eu acho, eu acredito que é, a história do povo brasileiro, a nossa história, ela traz esses marcadores né, dos momentos de revoltas populares, de manifestações populares, em que nós estávamos a caminho, né, nessa disputa, nessa independência. né. Então, o governo em nenhum momento. Os governos, geralmente, eles estão ali muito mais para reprimir. Né? Então, se a gente pegar o contexto das outras... É, é, revoltas populares, né? E eu gosto de insistir nelas, porque principalmente porque a gente está no ambiente aqui assim, com mais pessoas, para a gente poder acordar de, no sentido de, de, de é, reler o nosso passado mesmo, né? Então, é, eu citei a, a malê, mas também nós tivemos Cabanagem, Mabaiada, Revolta das Chibatas, criação da Frente Negra do Brasil, criação do Teatro experimental do Negro, né? Tivemos aí um golpe em cima dos movimentos sociais em 1964. Tudo isso, né, até chegar nos dias atuais, né, a criação de sindicatos, é, é, do próprio movimento negro unificado, é, tudo isso nos faz ver que essas lutas coletivas elas partem mesmo de nós, sociedade civil. E aí nós tivemos mais recente agora, 2013, né, gente? 2013, ele trouxe um marcador extremamente importante para a gente perceber a participação popular. É claro que nesse marcador a direita vem junto, né? vem em peso. Né? Então, por isso, é, é, apesar de nós... É, nós tivemos o, o contraponto da esquerda, principalmente se nós pensarmos na questão eleitoral, né, é, nas eleições de 2016, que elegeu diversos candidatos, principalmente candidatas, né, mulheres, negras, e, e tudo fruto de, um, de, uma, de, uma, de uma, um debate que começou em 2013. Claro que a história dessas, dessas personagens de mulheres e homens é, que estão aí na luta, na esquerda, é, é bem anterior a isso, tem toda uma trajetória, mas ali em 2013 que a gente começa a tomar, retoma as ruas, né? Os movimentos popular retoma as ruas para essa cobrança. Então, eu acho que isso é importante, a gente está destacando, né? É a colega que falou também com relação a, a pensar o racismo em no, novos moldes, né? eu não sei se foi bem isso, mas eu acredito que está muito relacionado ao que o Silvio Almeida hoje trabalha também, que é a questão do racismo estrutural. Né? A gente compreendeu o racismo estrutural, a existência dele, né? e como que ele, ele, ele naturaliza as condições de as ao, ao, às quais a maioria da população negra, que são 56%, né, a qual estamos expostos. Né? Então, a gente precisa estar pensando nessa lógica, a gente precisa ter política para a juventude periférica, para as mulheres, para as mães solos. Eu acredito que é assim que a gente vai ganhando a população. Né? Se a gente vai pensar em curto, em curto prazo, eu penso que apesar de estarmos cansados, de estarmos é, é, pressão para quem está trabalhando em casa, nessa né? Jornada nossa é imensa, mas a pressão para quem está sem trabalho, sem grana, chegando no supermercado com um, um litro de óleo batendo na casa dos R$ reais, essa pressão também faz com que as pessoas comecem a discutir algumas coisas que estão sendo é, é, deixadas para trás, né? O próprio fato da gente começar a falar também, né? É, é, das exportações brasileiras. Eu, outro dia eu estava no supermercado, que você começa a falar por que está tão alto, né? o Brasil está exportando mais. Né? É, como o Tarcísio falou, não tem crise de capitalismo, pelo contrário, né? o país está ganhando uma grana tremenda, exportando todos os produtos, né? principalmente carne, óleo, soja e tudo mais. E aí nós estamos indo para o supermercado, estamos nos arrebentando, porque a maior parte da população está se assim, instalada, tá está vivendo aí com, com, com o auxílio, que mal dá para pagar o aluguel. Né? Então, nós temos um cansaço físico, mental, mas nós estamos com uma galera aí que tem um cansaço direto relacionado com a perda, as né? mortes. Né? Então, eu acho que é o momento de a gente pensar a forma de organização dessas pessoas, de estar junto, de, de, para a gente poder tá. dar conta. Né? Acho que de imediato seria isso. Claro, eu sempre tenho chamado a atenção para essa, essa crueza das coisas, né? Nós estamos 130 mil pessoas mortas, né? É, há um luto societário e, e, e, e essa morte não é democrática, como a gente já chamou a atenção, né, Valéria? nomeou claramente isso, então tudo isso também faz com que a gente pense em um conjunto de coisas. Aqui a nossa conversa abriu para várias outras conversas, eu queria entrar muito nessa discussão que o Fred trouxe, por exemplo, eu não sei se é propriamente a chave, é só a chave do desenvolvimento, né? eu acho que se fosse desenvolvimento capturado só pela economia, digamos assim, não tem muito problema, se é... Quer dizer, a questão é quando entra outros componentes nesse desenvolvimento, tensionando, seja políticas sociais, políticas públicas. Os negros e negras, índios, entram na universidade, isso, isso traz um outro componente importante para isso que não é, assim, não é só a chave, digamos assim, do desenvolvimento, ou da educação. Mas aqui tem, a Andréia chama a atenção, vou nomear aqui o importante que trouxe, né? a questão do pesadelo político e a importância da educação política, o Luiz, o Luiz Nelson, que chama a atenção, olha, as forças conservadoras cresceram muito nos 14 anos petistas, que fingia ser de esquerda, mas fazia lobby com o um grande empresariado, enfim, veja, nós aí temos uma pauta longuíssima, mas, mas nosso tempo ruge, né? nós estamos aqui, então, nós faltam seis minutos para o nosso finalmente aqui, eu queria convidá-los, convidá-los a cada um, um minuto, assim, de é, como que vocês pensam perspectivas aí, é, convidar as pessoas para continuar nessa luta, na conversa, fazer a conversa essa role em outros espaços. É, então, queria aí um minuto de cada um para a gente fechar essa conversa maravilhosa que a gente está tendo e anunciar outras. Né? Tem, acho que aqui abriu espaço para as muitas, muitas outras. Né? Podemos, Começamos no início com o Tarcísio, foi o último. Você quer começar, Tarcísio? Um minuto, um minuto mesmo. A Yolanda já está chamando a atenção aqui, que a gente tem que ganhar um minuto, senão a gente vai lá para frente. Um minuto de palavra final. Bem, eu quero retomar a minha pergunta do início, da minha primeira intervenção. Qual a independência que se fez? Qual a independência que nos interessa fazer? Estamos perto do bicentenário daquela independência que ainda não é a nossa independência. E, nesse sentido, eu coloco uma outra pergunta fundamental. Nós tivemos o golpe militar, civil-militar, em 64, que durou 21 anos até 85. De 85 a posse de Lula, se passaram 17 anos. A minha pergunta é: o que tornou Lula possível? O que tornou Lula possível durante 12 anos, 14 anos, até o outro golpe, foi o árduo trabalho de diálogo e de mobilização popular dos movimentos sociais, nos sindicatos, nas igrejas. Aqui a teologia da libertação e uma grande homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, que partiu há um mês atrás. Aquela mobilização popular foi o diálogo nas periferias, nas escolas, nas ruas. Em todos esses lugares, mobilizando, dialogando, não é o sentido de educar o povo como se o povo não tivesse capacidade de compreensão. Não é isso, é o diálogo, é fazer com. Foi isso que tornou Lula possível. E foi isso que tornou possível quatro governos seguidos que só saíram por um golpe. E é isto que nos inspira a história. Ou nós trazemos, ou nós buscamos, ou nós nos identificamos, nos reconhecemos como parte deste povo. Estamos com eles, universidades, escolas públicas, sindicatos, igrejas, progressistas inclusive as evangélicas progressistas, porque elas existem, pode não parecer, mas elas existem, né? para que, num, numa perspectiva de organização de retomada, fazer este árduo trabalho de 17 anos, entre 85 e 2002, que tornou possível um governo popular no, no Brasil. Só com eleições não basta, não basta. Ou envolvemos todos nós, nesse grande e ardoroso, difícil, mas cotidiano e imprescindível trabalho, ou eles vão ficar muito tempo aí, eles vão ficar muito tempo aí. Eles falam de 20 anos, Collor também falava, mas Collor só caiu quando nós fomos para a rua. Então, ou mobilização popular, ou mais submissão, ou mais desmonte de um país que é nosso, não deixemos organização oh, popular tá, tá. ou oh, caos. É, é, eu queria segundos, pedir eu... aos colegas que não fizessem um minuto acompanhando o Tarcísio, é. fizesse um minuto mais próximo de um minuto, assim, para a gente conseguir fechar. Eu, é, eu vou fazer 30 a, segundos. A poder Depois 30 a gente marca outra para continuar a conversa. É, eu só queria dizer assim, eu acho que nós temos por onde nos esperançar. É, o projeto das nossas elites definitivamente não soluciona a crise brasileira, não resolve o problema da ampla maioria do nosso povo, não resolve o problema central do Brasil, que é a desigualdade social. Ao contrário, só aprofunda e só agrava. E, ao não resolvê-lo, ela repõe, e repõe e repõe o problema e ao repor o problema repõe também a possibilidade de solução a solução está no povo brasileiro no protagonismo popular na organização popular então é, mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar esse caminho desde que a gente consiga começar essa construção desde agora eu estou muito convencido disso eu tô eu tenho muita fé no povo brasileiro o povo brasileiro já demonstrou, como a Wanderlei inclusive deu inúmeros exemplos, muita capacidade de reação, de organização, de revolta, de luta por libertação. O povo brasileiro não é um povo pacífico, não é um povo que aceita submisso. Nós temos tarefinhas importantes a serem feitas, acho que a principal delas, Luciano reforçou, Vanderléia e Tarcísio, que é esse diálogo permanente. Para esse diálogo, nesse momento, eu inclusive reforço a importância das iniciativas de solidariedade. Nós vamos viver tempos difíceis, as políticas neoliberais estão agravando a situação de vida de quem já vive, mais de metade da população, com R$ reais mensais, com quem vive aí com salário mínimo, que mal dá para chegar no final do mês. E aí as iniciativas de solidariedade são uma porta de entrada fundamental para esse trabalho que nós precisamos fazer de diálogo com o povo e de construção de longo prazo. Acho que é isso. É, é muita conversa, muito diálogo entre nós também, para a gente encontrar esses caminhos, conseguir nessa reflexão. Muito obrigado pela oportunidade aqui, viu? Agradecer muito Luciano, a Rosa, o Tarcísio, a Manderleia. Anotei aqui ó, um montão de tudo que vocês falaram e vai, vai ser muito importante também para mim. Vou seguir refletindo aqui o bate-papo que a gente teve. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Fred. Fazendo a aqui para Vanderlé e também para o pessoal que nos acompanha lá no canal do YouTube tanto no um lado quanto o outro a questão do certificado tá o link tá no chat as pessoas clicam lá e preenchem o lá e vão receber o certificado a partir de amanhã então tá lá dado o recado Vanderleia. bom então eu penso que nós precisamos estar preparados né para 2022 é, eventos e mesmo estátuas de leituras que estão sendo cristalizadas enquanto memórias, símbolos únicos, não né? tem que sido questionado. Então, isso, para mim, já é muito importante. né? É, nós precisamos, então, dar um basta a essa narrativa de heroísmo, de prestígio, de poder, que silenciam essas lutas populares, né? essas lutas que contribuem para que o país continue vivendo um contexto de cidadania incompleta, né? Então, essas lutas precisam ter visibilidade. Eu faço parte em contagem do coletivo Conectando a Cidade e nós hoje temos demonstrado uma preocupação muito grande com relação às eleições daqui a três meses, como você falou, o Porque são essas câmaras, são esses governos executivos que vão estar lá em 2022 para dar sustentação à narrativa que, for, que será melhor ou pior para o povo brasileiro. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. Para encerrar mesmo, eu gostaria de dizer, eu falar uma fala, né, do livro A Cor Púrpura, de 1982, né, é, que ela fala assim, olha, eu eu não sei como brigar, eu só sei como continuar a viver. Nosso povo está assim, né, não sabe como brigar, só sabe como continuar a viver. Eu penso que cabe a nós, né, essa responsabilidade de ensinar o nosso povo a aprender a brigar, a resgatar a sua história de luta. É, é, e de revoluções, para que a gente possa dar conta de aprender a brigar contra esse esse que está aí, que está sendo o maior mal para o nosso país. É isso. Obrigada, Nereia Rosa. É, quero aproveitar a oportunidade para reforçar aqui a nossa aposta no nosso portal do Bicentenário, convidar a todos para participarem, que nós estamos sonhando aí com essa possibilidade de tornar essa iniciativa uma possibilidade da discussão aprofundada, tanto do que da independência e das independências e desse projeto de nação que a gente quer. Obrigada. Ai, gente, a conversa foi muito boa. Acho que a gente tem que abrir outra sala de conversa e continuar. Toda, toda é, quarta-feira, às 17 horas, nós estamos aqui com vários temas. A semana que vem é o lançamento da Revista Brasileira de Educação Básica, uma iniciativa muito importante aí também em rede, coordenada aqui pelo Pensar. O portal que está aí, eu agradeço então também a presença das pessoas, colegas que acompanharam pelo, pelo canal do, do, do Pensar a Educação, pelo canal do portal no YouTube, que vocês continuem conosco, mas eu, hoje eu queria agradecer muito, especialmente também, além dos colegas Fred, Vanderleia, Rosa, Tarcísio, que estiveram e estão sempre conosco nessa luta, ah, ao Tiago, que está aqui na técnica, que não aparece, a Yolanda, ao Edmar, que possibilitou a gente fazer lá a transmissão daqui para o canal do, do YouTube, mantém tem essas nossas utopias essas nossas vontades e também as nossas narrativas e faz com que elas possam circular e é, enfim fazer a, a palavra circular então toda quinta-feira toda quarta-feira e em vários outros espaços falei do, do rádio com o Tarcísio a turma na segunda a Holanda com a na noite o jornal que sai toda sexta-feira enfim vários outros espaços democráticos também que a gente tem aqui em Minas Gerais no Brasil para a gente continuar fazendo a palavra circular e pensando futuros muito mais generosos. Né? Eu sempre tenho dito que o presente está grávido de muitos futuros, mas ele pode parir monstros. Né? Então, também a gente Pensar. tem que atuar para que os, esses monstros não engulam, engulam os nossos futuros né? mais generosos. Então, espero que a gente continue nessa luta e continue se entrando para fazer a, a palavra rodar, rolar e pensando novos e melhores, mais generosos horizontes. E, e que no tricentenário, quem nos suceder possa ter um país muito melhor para celebrar. Assim né? Isso também. Muito obrigado, Bem, gente. Espero tá. encontrá-las encontrá nas voltas da vida. Muito obrigada, pessoal. Um abraço, Tiago. Obrigado pelo convite.